Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da Green Week, uma iniciativa da Leroy Merlin, que decorre até o próximo dia 29. O meu nome é Paulo Zacarias Gomes, eu sou jornalista na revista Exame e vou estar a moderar esta segunda mesa redonda uh, de um total de sete que decorrem ao abrigo desta iniciativa. Esta manhã, aqui em direto do Jardim Botânico da Ajuda, através do Facebook e do Instagram, vamos refletir sobre os desafios da biodiversidade. Que planetas estamos a ligar às próximas gerações? Que ecossistemas estão em risco? Como é que podemos gerir este condomínio com quase 8 mil milhões de pessoas, garantindo ao mesmo tempo um equilíbrio com o resto dos seres vivos em questões tão transversais como a alimentação, como a energia, como a mobilidade, estas necessidades humanas que todos temos e que vamos continuar a ter nas próximas gerações. Eu passo a apresentar o nosso painel, uma vez mais com especialistas de craveira, a Violeta Lapa, a educadora subaquática e terapeuta aquática, aprofunda a sua consciência ecológica através do mergulho livre e uh, da dança subaquática e desenvolve sessões de iniciação ao mundo subaquático e vivência de ecologia profunda. Diogo Gomes, educador ambiental, formado em Biologia, está atualmente no Centro Pedagógico do Jardim Zoológico de Lisboa, onde é responsável pelos programas educativos escolares. Ayala Boto, biólogo de conservação, é investigador na área de uma doença infecciosa que levou ao declínio de várias espécies de anfíbios, mas quis passar do laboratório para o terreno, para a educação ambiental também. E uh, o comandante Nuno Leitão, comandante da, da Marinha, onde está há mais de 30 anos, uh, é, especializou-se em mergulhador sapador e depois de um percurso como porta-voz e relações públicas na Autoridade Marítima Nacional, é desde 2019 o diretor do Aquário Vasco da Gama. Bem-vindos todos a este painel, agradeço-vos pela vossa presença. Não estamos sozinhos na sala, ali ao lado, naquele, naquele canto silencioso, temos também o Pedro Alves, ele é um desenhista que ao longo desta sessão vai estar atento aos temas que vamos aqui debater e registar graficamente todas as ideias. Depois acompanharemos no final o produto desse trabalho. Olá Pedro, bom dia também. Eu começo então pela Violeta, começando aqui da esquerda para a, para a direita. Penso que é mais fácil também em termos, em termos técnicos. Violeta, às vezes esquecemos-nos que também nós somos parte desta biodiversidade. Uh, e não somos só agentes de proteção dessa biodiversidade, apesar, apesar de sermos a, nossa, a sua maior ameaça. Como é que se faz esta reconexão com a natureza e como é que nós podemos ser, neste caso, muito ligados ao mar, aos oceanos, esse agente de mudança na nossa, na nossa ação? Pode-nos contar um bocadinho como é que isso foi feito do seu lado, enquanto percurso pessoal e profissional? Sim, uh, bom dia. Bom <risos> um passou por estar mais tempo na natureza Sim. e por conhecer eu há poucos anos atrás eu, eu não estava no mar, então a partir do momento que eu comecei a conhecer eu apaixonei-me totalmente por este mundo aquático e, e tem sido uma pesquisa, uma busca de querer saber mais e aprofundar não só as práticas aquáticas mas este fascinante tema da, da ecologia, de como cuidar né, como cuidar da natureza e é um caminho apaixonante e que sem volta e sem dúvida que o estar mais na natureza, mesmo numa cidade, passar momentos de contemplação, de observação do que rodeia, traz esse sentido de ligação mais profunda ao meio com a consciência, Sim, o estar na natureza é uma energia muito subtil e isso vem com o tempo. Então temos que desacelerar. E, e proporcionar esses momentos de, de o, o mar o mar proporciona essa desaceleração porque está em contacto absoluto com, com o meio que está à sua volta sim não é? nós no mar fica tudo em slow motion okay. não é? temos mesmo que uh, relembrar e, e aprender reaprender como como estar como habitar como mover então é um excelente uma excelente aprendizagem de como desacelerar porque temos mesmo que nos mover mais devagar uhum. e aprendemos mesmo muito com o mar, não só a observar, mas também fisicamente, e emocionalmente, de todas as formas. Estou curioso porque a questão da dança aquática, como é que isso nos consciencializa pode ajudar a consciencializar para parece a importância de sermos apenas um entre milhares de milhões de pessoas, mas depois de Sim. milhares e milhares de milhões de outros animais, e plantas e de recursos que nós temos no planeta. Bom, e dança subaquática é uma prática como existem outras, o um mergulho uhum. livre, vários tipos de mergulho, ou nadar, uhum. simplesmente. Uh, mas no caso da dança subaquática no mar, que ela uhum. pode, ser, pode ser em piscina, em diferentes contextos, mas estando num ambiente natural, ela pode ser à superfície ou em profundidade e aí nós trabalhamos a respiração, essa ferramenta que todos nós temos acesso, é gratuita, podemos expandir e levar para vários contextos também da nossa vida em termos de bem-estar, de desenvolver competências também de foco, concentração e o ter esta vivência com todos os sentidos que a dança subaquática proporciona ela é extremamente bela e inspiradora e faz-nos também interagir, ou temos essa oportunidade de interagir com outros seres marinhos ou com outras pessoas que estejam connosco nesse contexto. Fazer... Então, abre também essa dimensão da comunicação entre espécies e de nos entendermos também como nos relacionar através do movimento. Eu vou, vou quebrar um bocadinho o ritmo e passar dessa serenidade essa serenidade que nos fala para o alarme que os últimos dez anos nos, nos trouxe. Dez anos também que, que marcam a ligação do Diogo ao, ao, ao Jardim Zoológico e à Educação Ambiental. Eu pergunto-lhe se, se se nota de facto uma maior preocupação das crianças, penso que será o, o vosso público principal, com este tema. E se elas de facto conseguem ser o agente de mudança que se quer que sejam? Chegam a casa, levam as boas práticas para os pais, pai põe o, as embalagens no amarelo ou põe o papel no, no azul. Uh, no, nota ao longo destes 10 anos de facto essa evolução ou acaba por ser um percurso estável na, na sensibilização? Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer o, o convite endereçado ao Jardim Zoológico para estar presente aqui nesta conversa. Uh, nunca é demais. Uh, haver oportunidades para falar sobre este tema tão importante e tão atual uh, e tão urgente também. Uh, sim, uh, o Jardim Celógico tem uma, uma componente muito grande em termos de educação uh, e falo não só com os mais novos, desde o público pré-escolar, dos 3 aos 5 anos, até aos idosos. Nós temos uh, muitas atividades para todas essas faixas etárias e, de facto, o que referiu é, um, é uma verdade, ou seja, existe uma preocupação cada vez maior sobre estas temáticas, nós sentimos isso ao longo das atividades que vamos desenvolvendo e não só no público que vai chegando ao jardim zoológico, o que este público no nosso entender necessita é de ferramentas não é? para depois pôr em prática essas preocupações não é? e esse é um pouco o nosso trabalho. Que é ao longo de uma visita guiada com uma turma, não é? ou de, um, de uma visita com uma família uh, com filhos, nós fazemos sempre essa, essa, essa alerta, não é? ou seja, é, é dar essas, essas ferramentas ao nosso público para depois tomar ações. Porque uh, um, a educação ambiental, por si só, não é? de, de, de passar conhecimento sobre uma espécie, de passar alguma boa prática, não se traduz em nada se depois não houver, uh, não existir uma ação que é fundamental e só assim é que uma, uma ação de educação ambiental tem, tem uh, uh, uma efetividade, não é? E então, isso nós vemos uh, no nosso público, essa... essa um, essa necessidade de querer saber cada vez mais e nós damos essas ferramentas para depois, quando saem do jardim zoológico, e isso que nós queremos é no fundo é plantar uma semente, seja numa criança ou num adulto, para depois levar uh, aquela ideia para fora, usar o seu espírito crítico e depois agir, seja a fazer reciclagem, seja a consumir produtos locais um, e acho que é um, é um percurso uh, que se vai fazendo, que se vai fazendo com o tempo. E que tem que ser, acima de tudo, um percurso sustentado. E, e, e tem a ideia se as crianças, mais uma vez focando nas crianças, mas obviamente uhum. não é o principal público, mas se eles têm esta noção de que o planeta já foi mais diverso do que é hoje, não é? E que está todos os dias em risco de perder essa, essa diversidade, e, e eles percebem como é que podem isoladamente uh, fazer para conservar habitats, para preservar. Uh, isto, modos de vida desses desses animais, dessas plantas. Sim, sim. A nossa interação com, com essas crianças é sempre a, com recurso uhum. às suas histórias e, ao, e, à, e à sua vivência do, do dia a dia, porque só assim é que também conseguimos captar a sua atenção. E, e normalmente nós perguntamos se eles sabem ou, e se conhecem o conceito de extinção. Uhum. Uh, e é muito raro a, a criança que não sabe que, que um animal, uma planta, está a desaparecer e então é, é, é, é de certa forma muito positivo saber que as escolas uh, uh, aqui do nosso país estão a fazer esse, esse trabalho muito bem feito uh, e que mais uma vez ao aos jardins jardim zoológico ainda confiam também uh, uh, um, esse trabalho não é, no jardim zoológico para alargar esse conhecimento que eles já têm para depois agirem não só localmente seja na escola, seja na, na comunidade onde a escola está inserida ou depois no futuro uh, nós temos muitos exemplos de algumas umas crianças que passaram nos nossos programas educativos, sejam eles numa, numa visita, sejam eles no, nos nossos campos de férias, e que depois esta experiência, e um bocado a, a, a, a, aqui pegando no, no violeta disse, as experiências que nós vamos ter ao longo da nossa vida são aquelas experiências que nos vão definir no futuro. E uma e uma ida ao jardim zoológico, não é? A ouvir falar sobre o elefante que está ameaçado devido ao, ao, ao marfim e que se ninguém comprar a produtos que sejam feitos do marfim, nós vamos estar a contribuir uh, para a continuidade desta espécie. Um, é uma experiência muito efetiva, porque eles no fundo, em vez de estarem a olhar para o livro, para uma imagem, estão a ver esses animais e o jardim de tem essa força, não é? ou seja, no meio de Lisboa vai permitir fortalecer os laços de ligação que muitas vezes são perdidos, não é? uh, no mundo inteiro as pessoas que cada vez mais vivem em cidades, com muitas pessoas, e esta ligação com a natureza perde-se, não é? E os tem têm aqui uma janela para o mundo e que permite uh, renovar essa ligação não só dos, dos mais novos, mas também dos seus pais, dos, dos seus familiares. Aí ela, pegando nesta nesta questão da, da, do, do, do papel que o que o jardim zoológico pode ter nesta nesta reconexão, uh, diga-me é, é um mito? Quando se diz que Portugal é considerado um dos países da União Europeia com maior biodiversidade, pergunto esta, esta é a primeira pergunta que lhe coloco, porque me parece bom demais, desculpe o termo para, para, para, para sermos assim, e depois perguntando, se for verdade, os cientistas sabem-no, mas será que cada um de nós sabe disso também e percebe qual é que é, quais é que são, onde é que está essa, essa maior diversidade, como é que se dá a conhecer este tesouro, digamos assim? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, é verdade, Portugal tem uma biodiversidade muito, muito rica, porque nós temos um conjunto de climas, um conjunto de, de paisagens, ou seja, temos tanto montanha como temos praia, temos zonas mais baixas, zonas mais altas, temos uma, uma paisagem muito diversa, o que permite também termos habitats muito, muito diversificados e por isso permite várias formas de vida. Portanto, isso não é de todo um mito. O problema bate onde disse que é, muitas das vezes, nós achamos que o melhor está lá fora, e que nós somos um país muito pequenino ainda, e não conhecemos uh, a biodiversidade que temos. E, e eu acredito muito, como aqui já, já foi dito pelos meus colegas, que nós só vamos proteger aquilo que nós conhecemos. E, portanto, o dar a conhecer é o ponto-chave. E daí uh, eu também me ter afastado um bocadinho da parte da, da ciência, de laboratório, porque sentia que conhecia os problemas, uh, porque os estudava e, e via, mas que a mensagem não passava para fora ficávamos muito fechados na parte científica porque usamos termos muito complexos, as pessoas não conhecem e, portanto, a comunicação de ciência é algo que devemos apostar para passar esta mensagem de existe este problema, existe esta biodiversidade que nós temos que é muito rica uhum. e que está a desaparecer uh, e toma um conjunto de ferramentas que tu podes fazer, mudar comportamentos no teu dia-a-dia -dia, que vão uh, de encontro à solução que é proteger, então, a biodiversidade. Mas as pessoas também só vão proteger aquilo que que gostam e só vão gostar daquilo que conhecem e, portanto, aqui o, o ponto é mesmo dar a conhecer, fazer as pessoas apaixonarem-se para quererem proteger uh, aquilo que, que está ali à, à porta de casa, muitas vezes as pessoas não conhecem, passam pela mesma rua todos os dias, passam por uma série de plantas, uma série de insetos, ouvem imensas aves diferentes e para elas é tudo um, é tudo pardal, é tudo igual. Um, e uh, ontem, por exemplo, estive si, si numa praia e pus no, no Instagram uma fotografia do, do Piorrito das Praias e as pessoas responderam, o okay, quê? Eu que isso era uma gaivota bebé que são espécies diferentes, mas para nós é tudo igual, porque nós não conhecemos. E, portanto, o dar a conhecer é, é, é, para mim, é o, é o foco. O onde, onde, é que, onde é que falha? Ou seja, ao longo da nossa, da nossa, do nosso percurso de vida, imagino que nós, quando entramos na escola, ficamos a conhecer muita coisa, de espécies animais, que, certo nos, nos esquecemos, sim, sim. mas depois, ao, ao longo do nosso crescimento, parece que perdemos um bocadinho esse contacto com a com a, com a a realidade. Onde é, que, onde é que isso falha? Nós devíamos ter, ao longo da nossa... Vida momentos de, digamos assim, re recarga uh, de, de, dessa, dessa importância de interpretação, de que nos dissessem que esta árvore é um chopo sim, ou, sim. ou que este pássaro é um pelrito, como dizia, como estava a dizer há pouco. Fal ah, identifica aqui alguns momentos da nossa Falta vida. Tempo. É tempo. Falta tempo para Concentram parar. Concentramos-nos demasiado noutras coisas. Temos sempre coisas. A trabalhar, sempre na correria, sempre... Uhum. E não temos tempo para... para, para era o que a Violeta pouco, estava não. a dizer. Não temos tempo para parar, para, para respirar, uhum. para, para tomar melhores decisões. Estamos aqui a falar da biodiversidade e forma de a proteger. Uma das, das formas de proteger é, é pensar se certos comportamentos na nossa vida fazem sentido. Se certas compras, certo, certo tipo de consumo faz sentido. E muitas das vezes nós estamos tão acelerados... Que, que, que já é hábito, já é, já é cultural, já é chego ao supermercado, vou comprar aquilo e não, não, não, não penso muito sobre o assunto, de qual é a origem do produto, como é que é fabricado, de onde é que vem um, e, portanto, falta o tempo para parar, para pensar e para ponderar e, e repensar um dos primeiros erros, se, se aquele tipo de consumo, se aquele tipo de comportamento faz faz sentido ou não uh, e esse tempo também uh, também implica o parar e, e visitar a natureza, ir para o campo, como o Diogo disse, a maior parte das pessoas hoje em dia vive muito dentro da cidade, perdeu a ligação emocional ao campo, ao campo e essa ligação tem que, tem que voltar para as nossas vidas. Como, como é que eu posso uh, fazer essa ligação, por exemplo, uh, recorrendo às novas tecnologias? É, é uma forma de o fazer. Uh, Imagino uma app que me leve a conhecer, sei lá, a tapada ah. de máfora, o que é que. Ou outra, ou... Olha, por exemplo, aqui no, no Jardim Botânico da Ajuda, as árvores estão identificadas com QR Code, uhum. em que fazemos uh, lemos com os nossos telemóveis uhum. e leva-nos para um site onde tem, tem as informações sobre, sobre as árvores. Uh, há muitos, muitas aplicações que nos dão a conhecer a biodiversidade local, em que eu posso tirar uma fotografia, se calhar aquilo pode não ser o mais, o mais acertado, uhum. mas dá ali uma gama de espécies que poderão ser e, portanto, já vamos a conhecer um, as espécies que existem no nosso país. Mas o ponto essencial aqui é mesmo sair, ir Sim. para o jardim, tocar uh, tocar nas plantas, explorar, ver o fruto, ver como é que como é que a natureza uhum. uh, cresce, uh, que muitas das vezes uh, não, as pessoas não sabem, as pessoas, principalmente as crianças, pensam que... O, os vegetais aparecem lá no supermercado e, não okay. se... portanto, ter hortas em casa, por exemplo, é uma boa, já uma boa eh, maneira de conectar os mais jovens com a natureza. Okay. O Nuno Leitão, que é comandante na Marinha, tem aqui eh, uma experiência de muitos anos no contacto com o, um dos principais, se não o principal, recurso natural do planeta, o mar, eh, em todas as suas vertentes. Um, e que aloja uma grande parte da nossa da nossa biodiversidade e no entanto é onde acaba toda a atividade humana acaba, acaba, acaba tudo, tudo por ir parar ao mar, por por assim dizer uh, o senhor que conhece o território, onde é que onde é que Portugal acumula mais riscos e como é que nós podemos sensibilizar, e, e também ao contrário ou seja, onde é que estão as nossas maiores riquezas naturais e como é que nós podemos uh, ir para além do discurso de que o mar é o nosso futuro e que Portugal sempre esteve ligado ao mar? Porque isso já todos sabemos, não é? Como é que nós tiramos, além do valor económico, também o um valor uh, uh, natural, por assim dizer, do mar uh, para, para, para nós? Bem, antes de mais, uh, bom dia a todos e muito obrigado por este convite uh, interessado à Marinha e em particular ao, ao Aquário Vasta Gama. Uh, nós todos viemos do mar, uh, todos viemos do mar... Uh, e é engraçado, mesmo tendo vindo todos do mar, nós deixámos de ser nómadas em terra há 10 mil anos, mas ainda somos nómadas no mar. Nós ainda saímos do porto para ir pescar e voltar, por isso ainda temos que evoluir muito naquilo que é a nossa relação com o mar. Uh, começam a aparecer uh, umas primeiras culturas de peixes, uh, que é a nossa fixação nas áreas eh, eh, marinhas. Agora, eu, como eh, oficial de marinha e mergulhador e, e mergulho há mais de 30 anos eh, na nossa costa, tenho sentido, em alguns pontos, eh, uma grande preocupação pela preservação do ecossistema, e, por exemplo, posso-lhe dar o exemplo de um magnífico trabalho que o professor Luís Saldanha fez, eh, eh, requalificando toda a zona ali de Sesimbra, como o Parque Natural uh, uh, por Subli e E, de facto, eu conheci aquela zona antes anos e conheço agora. E é do dia para a noite, a diversidade, os peixes, uh, a beleza subaquática. Uh, é uma coisa uh, invejável em qualquer parte do mundo. Mas também conheço outras zonas uh, do país que antigamente se ia mergulhar e era uma riqueza uh, sem limites, como a zona da costa lentejana e hoje em dia nós morríamos naquela zona eh, e vê-se que eh, aquela zona foi muito eh, devastada pela ação eh, humana. Esse tem sido um bocadinho o trabalho que eh, o Aquário Vastagama tem feito. O Aquário Vastagama, como todos eh, vocês sabem, é o, é o aquário mais antigo do mundo, aberto ao público, uhum. eh, e isso é uma imagem de marca que nós defendemos, continuando muito o trabalho que o Rei Dom Carlos fez naquilo que foram as suas investigações, as suas campanhas oceanográficas, é o Charles Darwin português, nitidamente, era um homem magnífico na sua grande amplitude de curiosidades que tinha, o seu, o seu ídolo era o Júlio Verne e é uma coisa que a mim me preocupa. Eh, trazer outra vez eh, aquilo que são os nossos heróis o, o Júlio Verde, não é o Harry Potter é o Júlio Verde eh, é o Custou, é o professor Luís Chaldanha eh, que realmente foram pessoas que fizeram a diferença naquilo que nós estamos aqui a falar que é eh, um passo eh, pela sustentabilidade do nosso eh, ecossistema agora, eu aquilo que penso eh, em termos da nossa relação de voltarmos ao mar de preservarmos o mar na sua, na sua grandeza daquilo que nós podemos retirar do mar de uma forma sustentável, só será possível através de um contato permanente. Por exemplo, eu dou-lhe um exemplo, eu falava no outro dia com o vereador da Câmara Municipal de do Aras por causa da reciclagem do lixo. Ele dizia-me, nós temos que voltar a fazer campanhas da, da, da reciclagem do lixo, porque bastou dois anos para não fazermos essa reciclagem e já sentimos no produto final um desleixo relativamente uh, a, a, a essa reciclagem por isso eu acho que esta educação uh, uh, ambiental tem que ser contínua. Uh, isto não dá para nós fazermos uma campanha de sensibilização e dizer, arrumamos numa gaveta fechamos a gaveta e dizermos este assunto está resolvido, não, isto é um trabalho permanente, é um trabalho como quase tirar a água de uma piscina com balde, que não tem fim, mas tem que haver aqui áreas eh, eh, eh, com responsabilidades acrescidas, seja o Jardim Zoológico, seja o Ocinário, seja o Aquário Vasta Gama, seja to to toda a parte educativa eh, nas escolas, que tem que continuar e de uma forma muito firme, firme e persistente a tocar nestes assuntos. porque nós ali no aquário, o nosso grande objetivo é de uma forma muito lúdica incutir nas camadas mais jovens e nas visitas escolares que temos uma atitude consciente da forma como estas crianças devem lidar com o ecossistema, como uma coisa tão simples como isso. Não apanhem conchas na praia, porque o apanhar conchas na praia vai alterar completamente. Tirar uma concha não faz mal, mas cada pessoa que vai à praia que são... 20 milhões de pessoas que vão à praia durante uma época balnear. Se cada um tirar uma concha e trouxer para casa, o facto de tirarem as conchas em termos dos equilíbrios que as conchas, aquelas carcaças de calcário provocam nas praias, vamos fazer alterações irreversíveis. Por isso, esse tem sido o grande trabalho do, do Aquário Vasta Gama de proporcionar uma visita lúdica mas ao mesmo tempo uma visita muito educativa, eh, para que os miúdos quando acabam a visita saiam eh, com uma mais-valia eh, perfeitamente identificada e que possam transmitir de alguma forma eh, aos amigos eh, eh, e à sua atitude, maneira de estar eh, na sua vida. deixa me partilhar consigo uma nota pessoal, uma das, das minhas zonas favoritas no aquário é a reconstituição dos habitats, eh, por exemplo, do sado. Eh, fiquei muito surpreendido porque vocês concentram num pequeno espaço aquilo que nós poderíamos encontrar, se calhar se mergulhássemos naquela zona. Corremos o risco, e agora pergunto-lhe se tem uma visão mais otimista ou pessimista, de daqui a uns anos os aquários virem a ser os museus daquilo que nós tivemos no passado e que perdemos. Olha, está tá, tá a pôr uma questão que é uma questão preocupante nos dias de hoje, porque hoje nós, vivendo numa sociedade tecnológica, numa uma sociedade virtual e, e acima numa sociedade em que cada vez mais existem extremismos da forma quando, como se lida com os animais em cativeiro é, tem-nos é, tem despertado alguns alertas da maneira como é que estes espaços devem estar e devem estar para a população é, nós no Aquário Vasta Gama é, e, e todos são do Tempo onde havia as focas, onde havia as lontras, que as deixámos ter, porque na realidade ter animais sem condições mínimas para o seu conforto, é tão mais vale não os ter, porque nós não, não podemos proporcionar às pessoas um divertimento e um conhecimento com sofrimento de animais. E isso tem levantado aqui vários, várias questões de pensamento, do que é que devem ser os jardins lógicos e os aquários estes espaços no futuro. Nós, no Aquário Vasta Gama, demos um grande salto relativamente a isso. Por isso, hoje em dia, o Aquário Vasta Gama é, acima de tudo, um espaço educativo, mas que abrange três áreas perfeitamente distintas. Parte científica, e estamos neste momento a criar muitos peixes nativos em zonas de risco, principalmente nas ribeiras, de devolver novamente os peixes às ribeiras que estão em risco de extinção e que, por isso, a ribeira morre. Por isso, é uma parte muito científica que estamos a desenvolver no, no, no Aquário Vasta Gama. Temos outra vertente que eh, é muito importante, que é o contacto que as pessoas têm que ter com a fauna marinha existente na costa portuguesa, e, essencialmente, o Aquário Vasta Gama é a costa portuguesa, mas de uma perspectiva diferente, isto é, Vou-lhe dar um exemplo. Nós tínhamos um peixão no aquário Vasta Gama que durou no aquário 32 anos. Essa é uma coisa única de um peixe ter durado 32 anos, até tinha já uma relação eh, emocional com o próprio tratador, quando o tratador lhe ia dar comida, dava dorso para o, o, o, o tratador lhe fazer uma festinha e que morreu. Mas o, o peixe que vai a seguir, o peixão, substituí-lo, já vem numa perspectiva diferente, isto é, nós fomos pescá-lo, ao fundo do mar nos Açores, trouxemos lo para o aquário, mas daqui a um ano vamos devolvê-lo à natureza. Isto é, é um conto do peixe que vai passar férias ao aquário vasta gama, vai conhecer novos amiguinhos, mas que será devolvido eh, novamente eh, à natureza. Porque, hoje em dia, a sociedade pensa muito eh, eh, com este princípio. O dinheiro que se gasta em ter estes animais em cativeiro não seria mais bem emprego este dinheiro em recriar os habitats naturais e levar as pessoas ao seu habitat natural? Isto é, um, é uma discussão que neste momento está muito acesa na União Europeia. E nós, por exemplo, no Aquário Vasta Gama, já a prepararmos para o futuro, criámos recentemente uma janela virtual para o oceano. Isto é, é um mega ecrã, o um maior ecrã de Portugal interativo, tem 8 metros por 3 metros, em que passam filmes Uh, uh, uh, uh, no, no, nesse ecrã, mas que os miúdos podem interagir com esse ecrã, conhecendo as diversas faunas da costa portuguesa, e não só, mas também com temas ligados à poluição dos oceanos. Por, por, exemplo, como, por exemplo, as redes de pesca. Uh, nós temos um projeto hoje em dia no Aquário Vasta Gama, foi uma parceria uh, que fizemos com o um grupo hoteleiro, uh, com o grupo Vila Galé em que, no fim de contas, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a recolher redes de pesca eh, abandonadas eh, no mar, que, são, que é o maior flagelo que os oceanos têm, que são as redes fantasmas, estamos a recolhê-las, estamos a reciclá-las, e essa reciclagem será convertida em utensílios eh, eh, para a indústria hoteleira, em que cada utensílio tem uma referência a qual é a origem porque os pescadores criam esse problema, mas eles são vítimas do próprio problema. Estamos a falar, estamos a falar de transformações, tanto de, de, de, na ótica do, do, do, do, do aquário, como também na ótica, falou também da, da questão das indústrias da pesca, e, e essas transformações e, e levam-nos também para outras transformações que são nossas, mentais. Eu queria fazer, aproveitar só para fazer essa ponta e para perguntar à Violeta, se estes dois anos, que também o, o, o senhor comente se referia há pouco, em que fomos e continuamos a ser atingidos pela pandemia, nos mudaram de alguma forma, alteraram a nossa forma de relação com a natureza, ou foram, não ontem falávamos disso aqui também na primeira mesa redonda, ou acabaram por ser uma oportunidade perdida e voltámos ao ritmo que tínhamos antes e ainda muito mais acelerado de destruição? Bom, uh, eu pessoalmente acabei por ter a oportunidade de desacelerar, e de, de me aproximar mais da natureza e estudar mais sobre o tema, eu penso que houve aqui uma, uma, uma expansão de, de, de mais conhecimento, de mais cursos online que também trazem esta informação de como fazer esta transição ecológica, como, como apoiar nesta fase de, de, de adaptação e, e da aproximação também à natureza, o que podemos fazer. Um... Mas nós, enquanto seres humanos, percebemos de facto, há quem, há quem diga isso, que a pandemia é um sinal de que o planeta não está saudável. Nós percebemos isso, assimilamos isso e estamos a transformar isso em ações? Ou quando todo este episódio de urgência, de crise de saúde pública passar, vamos voltar ao que éramos antes? Isso não isso não irá acontecer nós estamos aqui em, em, em evolução uh, eu penso que, que trouxe foi foi muito claro não só esta nossa interdependência o quanto é, é frágil não, esta interrelação com todo com todos os seres e, e trouxe aqui mais consciência psicológica eu sinto isso e, e estamos num, num, num momento importante de não só de, de haver mais informação, mais, mais consciência ecológica e de, de juntos fazermos este caminho. Cada um individualmente, com as suas ações, podemos fazer, trazer grandes transformações, então focarmo-nos nisso. Não é? O que é que nós individualmente podemos fazer. Mas nota mais procura, por exemplo, pelas atividades Sim. que desenvolve, nesse, Sim. nesse sentido? Sim, mais procura o, a vontade de também desacelerar e manter esse estilo de vida mais sustentável, né? mais equilibrado, porque, como é que conseguimos gerir melhor os nossos tempos de vida, mas também estar uh, mais em contacto com a natureza, sendo-se si, isso, as pessoas passaram a, a também plantar mais a, até nos seus uh, hortas comunitárias ou nas suas varandas ou dif diferentes uh, soluções mas há eu sinto uma maior aproximação das pessoas à natureza e a crescer este movimento e, e vai continuar a crescer e eu estou aqui também para apoiar Bom, e como é que fazemos com que isso seja uh, perdure no tempo não é ou seja que não seja só uma moda que, que passe de uma moda que passe de uma do um episódio só é também apoiando com a comunidade que, que cerca e que também acompanha este movimento e que está a crescer né, localmente. E, uh, penso que o apoio da comunidade é importante. Essa... Trabalho em rede sim os diversos agentes. Esse trabalho em rede também, uh, onde, onde o Jardim Zoológico também tem um, um, um papel importante. Falávamos das crianças há bocado, mas agora falo-lhe dos adultos. Uh, Será que é preciso levar os nossos decisores políticos aos vossos, e eu não falo só dos portugueses, falo, falo a, nível, a nível geral, às vossas atividades para que se perceba, de facto, eh, acha que isso ia mudar alguma coisa? Eh, se tivesse aqui um primeiro-ministro à sua frente e tivesse meia hora para lhe explicar o quão importante é preservar um ecossistema ou a biodiversidade, o que é que o Diogo é lhe, lhe diria? É interessante fazer-me essa pergunta, porque eu se, se não me fizesse, eu ia tocar nesse ponto e ir para, ir para acrescentar aqui o que a minha colega de painel estava a dizer, ah, ou seja, é importante obviamente, e nós estamos com essa consciência de que as pessoas estão mais informadas e querem agir localmente, mas neste momento é também preciso ir mais além. É preciso que as pessoas percebam que sim, é preciso ligarem-se com a natureza, é preciso fazer plantações, é preciso uh, entender aquilo que está à nossa volta, mas é impossível fazer um projeto de conservação, um projeto ambiental, sem a parte política, sem a parte dos decisores políticos. E aí acho que nós, enquanto sociedade, estamos um bocadinho, uns passos atrás, uhum. uh, pela desinformação, uh, acima de tudo, e pelo desconectar também em relação a, a, a este panorama político. Uhum que é impossível, uh, no, uh, se, se, por muitas pequenas ações que cada um de nós faça, se não houver uma ação maior e uma decisão maior por parte de quem são os decisores políticos e que sim têm uma influência gigante de hoje para amanhã, uh, esse trabalho às vezes pode ser um pouco inglório uh, de não vermos os resultados imediatos. Não é? e, e, e acho que aí sim. Uh, e sim, uh, o, ir ao jardim zoológico, seja para um, uma criança, um adulto, um, um decisor político, é sempre um abrir de olhos, um despertar para a realidade. Uh, o jardim zoológico, nós, nós, uh, sempre que nós levamos algum visitante e fazemos alguma visita, é sempre com base em histórias que nós contamos, e são histórias reais. Não é? São histórias que estão a acontecer neste momento, nos vários habitats, nos vários ecossistemas. Que existem, que estão neste momento num desequilíbrio, que é o que nós estamos no fundo a perder, é um, um balanço que existia, não é? Desde a energia solar que, que bate na Terra e que chega à Terra para que tudo o que nós vemos se mova, ao clima, que tem uma influência gigante em todos os processos ecológicos, não é? Desde a temperatura, a pluviosidade, a umidade, as interações que são estabelecidas entre os. Os animais, entre a nossa espécie, que nunca nos podemos esquecer, que faz parte desta biodiversidade e que nós também vivemos neste condomínio que nós estávamos a falar logo ao início, e nós contamos muito estas histórias, nós temos histórias, eu posso pegar numa, muito simples, existe uma, um animal que é o oryx de, de cimitar, é um animal que neste momento se encontra extinto na natureza. Uh, e aqui, uh, ao ir ao jardim zoológico e ao visitar este animal, nós conseguimos perceber a importância de, uh, da conservação das espécies, do papel de um jardim zoológico para a, para a conservação das espécies. Se já não, existe, se não existissem atualmente espaços como o nosso, o jardim zoológico, e, e muitos outros que existem por esta Europa e por esse mundo, uh, era uma espécie que neste momento já não tinha por qualquer hipótese. E então, os jardins fazem um, um, um papel incrível uh, em termos da de, de reprodução deste animal, de lhes dar todas as condições que precisam uh, em termos do seu bem-estar e das suas necessidades do dia-a-dia, -dia, de lhes estimular com enriquecimentos ambientais para terem estes comportamentos naturais, que nunca nos podemos esquecer que são animais selvagens. Para quê? Para quê? E é um processo que já, está, que, já, que já começou há muitos anos, há, há algumas décadas, que é, uh, e, é, e é o processo in, uh, que está a acontecer neste momento em muitos usos, que é... Se, quando é necessário, nós podemos fazer uma reintrodução de uma espécie. Não é? Ou seja, uma espécie que nasceu já num jardim zoológico, como é o caso destes órixos que nós temos uh, uh, aqui em Lisboa, no nosso jardim zoológico, uh, podê-los agora começar a reintroduzir no seu habitat. Uh, e então, ao ver estas histórias reais que estão a acontecer, e que são histórias que muitas vezes têm finais felizes, não é? Uh, uh, as pessoas, uh, uh, os nossos visitantes têm essa oportunidade de ver que há esperança nós somos otimistas sempre nos jardins zoológicos e, e, e, não, e, e não fazia sentido ser de outra maneira, não é? Eu não era capaz de me levantar todos os dias, ir trabalhar, de fazer o que, que gosto, se não acreditasse e se não visse uh, que um, existe evolução, não é? Essa evolução às vezes não é tão rápida como nós queríamos, mas só com uma educação ambiental que seja contínua, como estávamos a falar aqui há pouco, é que é possível chegar a esse objetivo final, que é a conservação das espécies, tentar manter este equilíbrio que existe e que é um equilíbrio muito frágil né, nos ecossistemas, hum, mas acreditamos que sim, que, que todos os jardins zoológicos que atuam, o Aquário Vasta Gama, seja, o acionário, todas estas entidades que têm, uh, então, este poder de agir, não só uh, internamente nos jardins zoológicos, mas também fora uh, dos seus muros não é? de, de, de Sete Rios, neste caso, nós vamos, temos uma, uma, uma, uma abrangência gigante, Uh, e com vários projetos de conservação que têm um papel fundamental para muitas espécies. Se calhar, deixar a, a provocação e a sugestão, se calhar está na altura de obrigar os decisores políticos a apadrinharem animais nos no organismos se calhar para dar mais visibilidade a essa causa. Pode ser um passo simples, mas se calhar é... É, o apadrinhamento é um dos, é um dos passos e, e, e, e, e convido já, já toda a toda que está a assistir pode ir ao nosso site e ver essas condições de apadrinhamento, que até estão umas condições especiais esta semana, por acaso, já que estamos aqui a falar, e que é uma forma, sim, de ajudar o jardim zoológico. E o jardim zoológico, todos os projetos que tem de conservação no Habitat, são com base em fundos de conservação, que são, que são gerados pela receita da bilheteira, pelas visitas que nós temos, por muitas empresas que nos, que nos apoiam, e que só com esses fundos é que é possível depois a, a, a, no fundo financiar a, estes projetos, estes projetos. Okay? e então um, acho que sim, é uma boa é hipótese, uma boa ideia e agora um para o Natal desafio. é uma boa prenda uh, aqui, apadrinhar ó. um animal e ajudar-nos nesta missão tão nobre que é a conservação. Fica o desafio para todos e sobretudo para, para, quem, para quem decide políticas no, no país e a nível, e a nível internacional Ayala, uh, eu tive a ver uns dados da IUCN que fala de cerca de 30 espécies declaradas extintas o ano passado, três delas são por acaso da área que o Ayala uh, uh, domina, são rãs da América Central. Uh, este movimento de extinção é imparável, como é que nós travamos? Como é que conseguimos, como é que se consegue travar uh, sabendo que quase um terço das espécies estão ameaçadas também o de processo, acordo com estas? O processo de extinção é algo que é super natural, Okay. Uh, então temos é de classificar desde já é isso. Não é? O problema é a intensidade que está a ocorrer, uhum. o ritmo que está a ocorrer hoje em dia, porque no, todos os dias aparecem novas espécies, todos os dias existem novas espécies. São são aquelas que estão mais adaptadas ao ambiente em que vivem. Uhum. O problema é que uh, o ambiente está a mudar muito rapidamente e as espécies não têm tempo de, de ter esta adaptação uhum. uh, e, e daí haver um ritmo alucinante de, de, de perda diária de, de, de espécies. Um dos grupos mais afetados é o grupo dos anfíbios, uh, porque eles são super suscetíveis às mudanças de temperatura, são animais de sangue frio, portanto, vivem uh, em, em climas mais, nesse caso, climas tropicais. Tem, uhum. tem entre aspas, o azar de... Tem características de, muito próprias. De, de, de, de estarem a, a conviver com... Uh... Os resultados da nossa ação, sim. pode ser isso também? Sim, ou... sim, uhum. sim, sim. Uh, ou seja, eles, eles neste caso eles precisam de, de sítios com muita umidade, estamos a destruir as florestas tropicais, logo aí o habitat, uh, eles perdem o habitat, alterações de temperatura, são muito suscetíveis a, a tóxicos à poluição, porque respiram pela pele, uh, portanto os poluentes também podem, uh, cont em contacto com a pele, fazer-lhes de ser prejudicial, por de ser prejudicial. Uh, portanto, os, uh, mas não é só os anfíbios que estão que estão que estão afetados, todas as espécies estão afetadas de um modo ou outro, os anfíbios é dos grupos mais afetados, assim como os, como os corais, por exemplo, também, um, muitas pessoas pensam que são que são plantas, também é um grupo animal, um, e, portanto, a extinção é natural, está a ocorrer a um ritmo alucinante, mas não é imparável, nós podemos abrandar este ritmo e para abrandar não basta só esta mudança uh, individual, que tem que ser feita, mas também deve ser feita uh, em comunidade, todos juntos, uh, uh, mas uh, a parte das empresas, a parte das políticas, tem que tem que, tem que que haver uma alteração, portanto, uh, a mudança política, a posição de regras que não podem também ser só porque sim, como, como acontece agora com o plástico, vamos deixar o plástico descartável, o plástico é o vilão, tudo o que é descartável é vilão. Não é o, o, o plástico em si, se for reutilizado, não tem problema nenhum. Uh, e estas substituições que estamos a fazer hoje em dia, sem ser pensado, sem ter base científica, não faz sentido nenhum. Temos que ter este espírito crítico, porque estarmos a, a trocar plástico descartável por cartão descartável, cartão esse, que é mais pesado, portanto, a nível de transportes, vai ter maior impacto gasta quatro vezes mais energia para produzir gasta quatro vezes mais água para ser produzido e, e ainda não é reciclável nós é que temos a noção de como é biodegradável é menos prejudicial Exato, mas, mas será que é biodegradável? quando eu ponho um copo uh, para beber água e o cartão não se molha porque tem alguma coisa no cartão para ele não se molhar claro. portanto normalmente é, um, é, um, é uma cera, é um plástico que vai tornar o cartão uh, que não é não é possível ser uh, degradado não é reciclado uh, e portanto este espírito crítico que nós precisamos ter uh, e, e agir não só individualmente, mas em comunidade, para chamar a atenção a estas regras, se calhar estão a ser feitas e não têm base científica ou é mudar, por como se diz para o inglês, para o inglês ver. Uh, no futuro vamos ter muitos fenómenos chamados greenwashing, que é tentarmos vender algum produto ou algum serviço como sendo mais verde, melhor para o ambiente, mas sem ter grandes bases científicas ou, ou dizer, sou mais sustentável, ok, és, mas em quê? De que forma? Uh, portanto, ter, uh, ou, ou, ou no caso, por exemplo, os sprays, dizer que não contém, os CFCs, que, que são os gases que destroem a, a camada de ozono. Hoje em dia, uh, nenhum, nada que se venda no supermercado contém esse gás, portanto, porque já foi banido por lei, mas uma empresa ter lá um, um logo parece que é melhor para o ambiente. E, portanto, este espírito crítico precisa ser uh, uh, instigado uh, e precisamos de, de repensar todas as nossas escolhas para uh, depois diminuir os impactos que tem na biodiversidade. Há aqui, há aqui no, nos últimos anos uma, uma nuvem a, a densar se sobre sobre este, este tema que é a nuvem, e já, já, alguém já falou disso aqui neste painel, que é a nuvem da desinformação, <risos> e, e uma das partes dessa nuvem da, da desinformação de que eu tenho ouvido falar, eu não sei se é a desinformação ou não, o Ayala dirá, e o Ayala tocou nisso também, é... Para que é que eu hei de estar a fazer este esforço individual se a fábrica ali ao lado continua a poluir, se para construir um carro elétrico nós gastamos energia porque parece que ele não consome, mas a montante há ali um... um... Ou seja, o que lhe pergunto é, apesar de tudo isto que se diz que... O meu esforço pode ser inglório face à, à atividade brutal de uma, de uma fábrica uhum. ou de uma indústria poluente. Como é que eu consigo continuar a convencer cada um de nós a, a, a ter um esforço individual Sim. importante? É, é, é nós Podemos, de facto, fazer a diferença ou temos de acabar com todas as explorações de gás no, no mundo porque são elas que consomem a maior parte da água, como também se tem dito nos últimos anos. Sim, sim sem, dúvida, sem dúvida, aqui, inquestionavelmente, as, as energias fósseis têm, têm que acabar e tem que haver uma, uma transição, que é o maior impacto é, é na parte das energias fósseis, isso nem sequer está, está nem devia estar em dúvida, ok? Um, mas, entreter uma fábrica que polui muito, e mais eu é que polui. Oh, só a fábrica e sem a poluir, já é um passo e, portanto, uh, vamos, é, por é uma cotinha no oceano, mas sem essa cotinha no oceano fica, fica mais vazio. Portanto, é, é, acho que é, que é este o caminho. E nós, nós vamos muito pelo exemplo uhum. e, portanto, se uma pessoa mudar os seus comportamentos sem alterar o seu conforto, mostrar que é possível ter uma vida perfeitamente natural, mudar os seus hábitos e, com, e com isso, eu não perdi o meu conforto, o meu nível de vida não baixou por isso, porque não, por que não mudar? se é que ele consegue, se é que aquela pessoa consegue, eu também vou conseguir. E, portanto, nós passamos esta mensagem através do exemplo. Obviamente que isto não não quer dizer que a tal fábrica que polui imenso não possa possa continuar o seu percurso. Não, tem que mudar também. Uh, nós é que temos que fazer uma, uma pressão individual, uma pressão enquanto sociedade para que as políticas e, e que o modo um modo de ação das empresas se altere também. Falou aí na, na, na questão do, dos, dos carros, e eu, eu gostava também abordar essa questão, uh, realmente um, um carro elétrico tem um, um grande impacto a nível, a nível uh, de produção, uhum. mas depois que é compensado ao longo do seu ciclo de, de vida. Isto é outra coisa que nós temos de ter uh, em consideração. Quando falamos em algo mais sustentável, não podemos só ter em conta uma parte do seu ciclo de vida. Portanto, a parte da, da produção, a parte do uso e a parte de como é que eu vou descartar ou reutilizar porque também isto é muito importante, deixarmos de ter uma economia chamada linear, é eu, eu compro, eu uso, deito fora, para passar a ter uma, uma economia circular, portanto, eu, eu compro, uso, uso, quando já está a velhota, vou tentar fazer o chamado upcycling, transformar em algo diferente, uh, de maior valor e continuar a usar, uh, haver o, menos, o menor descarte possível. Uh, e o caso, o caso dos carros elétricos é isso, realmente tem um grande impacto, mas uh, comparando com um carro a ignição, depois, no, ao, longo do, ao seu, longo do seu ciclo de, ciclo de vida, vida vai acaba por, por compensar. compensar. No, no, eu, uh... E a pegar na questão do, do mar e pegando nesta, nesta parte do conforto, eh, lembrar o valor económico que o mar tem, que vai para além da, da pesca, para a alimentação, vai para além do transporte, eh, no caso do transporte marítimo, eh, e entra muito recentemente... Veio a público a ideia de começar a explorar os fundos marinhos, a extração de minerais que são eh, considerados eh, preciosos ou úteis à nossa, ao nosso futuro industrial. Pergunto-lhe como é que vê essa... Eh, eh, essas potencialidades do país, também associado à expansão da plataforma, que, está, que é um assunto que está, está neste momento em, em, em debate, há vários anos em debate, como é que vê esse potencial do, do, do fundo do mar e como é que nós podemos não repetir lá embaixo as asneiras todas que já fizemos cá, cá em cima? Sabe que o fator económico, de, o lucro, eh, no fim de contas, está sempre atrás de tudo. Eh, de facto, Uh, o mar é o que tem a maior riqueza. Nós temos uh, um grande desconhecimento ainda das riquezas que o fundo do mar uh, tem. Tem havido um trabalho muito grande da parte da Marinha através do Instituto Hidrográfico, no mapeamento no, dos levantamentos hidrográficos uh, da nossa zona. Nós, uh, se calhar, as pessoas não têm muito essa noção. Nós, Portugal, somos o país com a maior zona exclusiva Marítima da Europa, a 11 do mundo, representa 53 vezes o território nacional aquilo que temos em mar. Esta candidatura que estamos a fazer nas Nações Unidas da extensão da plataforma continental vai-nos dar uma área jurisdicional ainda maior e isto precavendo um bocadinho a riqueza que os fundos do mar possam resultar para a riqueza do próprio país e nós temos que sempre falar que é um tema que hoje em dia fala-se muito, mas constrói-se pouco, que é a economia azul, eh, eh, e nós na economia azul, eh, isto muitas vezes, eh, quando eu vou a estas palestras, eh, eu ouço, vejo sempre o mesmo público e é quase alguém a pregar para os convertidos. Está muito fechado aí, eh, é pregar para os convertidos, eh, não interessa. Eh, não não alarga, não, não chega não, a mais. Não alarga porque são nichos muito pequenos, são nichos se revoltam muito entre eles e arranjam várias soluções para tudo, mas não saem daquele nicho. Eu, eu penso que esse é que é o nosso grande trabalho, e o grande trabalho da imprensa, e o grande trabalho destas ONGs, e o grande trabalho destes locais que lidam diariamente com, com estes aspectos, que é dar a voz ativa para aquilo que é o espectro maior de pessoas. E Eu acho que nós só conseguimos isso e falar verdadeiramente a economia azul e da riqueza que o mar pode representar para Portugal como um país tão pequenino como nós somos, se nós tivermos uma atitude muito consciente da forma como conseguimos incutir nas camadas mais jovens estes valores que façam parte do seu DNA, do amadurecimento ao longo da sua vida. Porque só assim é que nós vamos conseguir mudar comportamentos, só assim é que nós vamos olhar para este grande... Eh, grande eh, eh, painel azul, que é o oceano, de uma forma diferente e até de uma forma sustentável. Muito bem. Ficamos então com, com este comentário final do, do Nuno. É hora de fechar este painel também, eh, cheio de contributos preciosos do, dos nossos convidados e que eh, espero que nos levem a todos a tirar um, umas horas para refletir sobre aquilo que podemos cada um, cada um de nós fazer, para preservar a biodiversidade, desde a, a, a serenidade trazida pela violeta, a parte educacional que o Diogo nos deixou, uh, uh, o não dramatizar as extinções que o Ayala aqui nos trouxe também e o valor do, do mar, dos oceanos, da educação para a preservação dos oceanos que o Nuno também aqui nos, nos deixou. Agradeço a todos uma vez mais e peço também o vosso olhar para, para o retrato que o Pedro Alves está neste momento ali a, a finalizar e que acaba, acaba por resumir a nossa sessão. Esta foi a segunda mesa redonda da Green Week da iniciativa da Leroy Merlin, amanhã, quarta-feira, também, a partir das 11 horas a não perder uma outra mesa redonda que vai debruçar-se sobre um tema que a ELA falou aqui há pouco, a economia circular, convido-vos então a continuar a acompanhar esta iniciativa a partir da manhã e um bom resto de dia para todos e até à próxima.